E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já notaram que existem coisas que vocês fazem todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias? Por exemplo, eu acredito que de segunda a sexta você acorda, faz algumas coisinhas, se arruma e depois vai para a escola e você passa um tempo nessa escola estudando, ou seja, aprendendo novas coisas. E eu sei que você também brinca com os seus amiguinhos na escola. E depois disso, eu sei que você volta para casa, faz mais algumas coisas e depois dorme. E aí, tudo isso volta a se repetir mas isso é em um dia comum seu. E essa repetição que acontece de segunda a sexta é o que chamamos de rotina, ou seja, é o hábito de se fazer algo sempre de um mesmo modo, como um dia comum seu. Né? E você já reparou que você sempre faz essas coisas próximas de um mesmo horário? Pois é, o seu tempo ele é organizado de acordo com as tarefas que você faz em seu dia a dia. E, para entender isso melhor, vamos dizer que nós temos uma menina que mora no Nordeste, no interior do Nordeste, para ser mais exato, e o nome dela é Maria. Então, a Maria mora no interior, em uma cidadezinha no Nordeste, e a professora da Maria perguntou para ela qual era a rotina que ela fazia todos os dias. Então, a Maria começou a falar, bem, eu costumo acordar todos os dias por volta das 6 horas da manhã. Isso porque ela demora mais ou menos 20 minutos entre se arrumar e tomar café e ela demora 40 minutos para chegar ao seu colégio e, com isso, ela chega nele às 7 horas da manhã. E a Maria, ela continua falando que ela tem aula até às 9 horas e 20 minutos. E, depois disso, ela sai para o intervalo para fazer um lanchinho e brincar com seus amiguinhos. E esse intervalo, ele demora 20 minutos. Isso significa que a Maria pode brincar até às 9 horas e 40 minutos. E, depois disso, a Maria volta para a sala de aula. E a Maria, ela estuda até às 11 horas e 20 minutos, que é o horário de saída. E aí, nesse momento, a Maria fala para a professora que a mãe geralmente demora 20 minutinhos a mais para pegar ela no colégio, isso porque a mãe vem do trabalho. E, por isso, ela demora mais uma hora voltando para casa, ou seja, ela chega lá às 12 horas e 20 minutos, ou seja, meio-dia e 20. Mas, claro, isso se a Maria não tiver nenhum outro imprevisto. E aí, a professora pergunta, mas, Maria, o que você faz quando você chega em casa após a escola? E aí, a Maria responde, professora, eu chego em casa, eu tenho uma conversinha com a minha mãe, falo para ela como que foi no colégio, porque ela sempre me pergunta. E logo depois disso, eu me arrumo para almoçar, eu amo a comida da minha mãe. Ou seja, a Maria, ela almoça por volta de meio-dia e meio, ou 12 horas e 30 minutos, e depois disso, a Maria, ela ajuda a sua mãe com algumas tarefas de casa e também faz a lição de casa. E a Maria leva entre essas duas coisas mais ou menos 4 horas, ou seja, ela termina às 4 horas e 30 minutos. E depois disso, a Maria faz um lanchinho e vai brincar com seus amiguinhos na rua. E aí, a professora pergunta, Maria, do que você gosta de brincar? E com bastante entusiasmo, ela diz, professora, eu amo brincar de amarelinha. Pois é, e como quase todos os dias a Maria brinca bastante, ela volta para casa bastante cansada. E aí, a mãe da Maria manda ela tomar banho para poder jantar e dormir. E aí, a Maria toma um banho bem gostoso às 18h30, que foi a hora que ela voltou para casa. E a Maria ela diz que costuma demorar 30 minutos entre tomar banho e se vestir. E aí, ela vai jantar às 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas. E aí, a professora curiosa pergunta de novo, mas, Maria, depois que você janta, você vai direto dormir? E aí, ela responde, não. Eu gosto bastante de assistir TV, e a Maria gosta bastante dos seus desenhos, por isso que ela demora mais ou menos uma hora e meia assistindo. Isso significa que ela vai para a cama às 9 horas da noite, ou seja, ela vai dormir por volta de 21 horas. E depois disso, o dia dela se repete todo outra vez. E, logo depois disso, a professora de Maria ela ficou bastante encantada com a historinha da garota. E, por isso, ela falou, Maria, você reparou que o seu dia foi dividido em diversas etapas? Ou seja, várias coisas que você pode fazer. O que a professora de Maria quis dizer é que, se nós analisarmos a rotina da menina, ela demora uma hora entre acordar se vestir e ir à escola. E, já na escola, ela fica de 7 às 9h20 dentro da sala de aula, ou seja, ela demora 2 horas e 20 estudando antes do intervalo. E aí, depois disso, ela fica 20 minutos brincando com os seus amiguinhos e, logo depois, ela retorna para a sala de aula. E lá, ela estuda mais uma hora e vinte. E, depois, ela demora cerca de uma hora para chegar em sua casa. Ou seja, ela chega lá meio-dia e vinte. E, chegando em casa, a Maria ela demora cerca de dez minutos se trocando para almoçar. E aí, a Maria ela demora duas horas Ajudando a sua mãe nas tarefas de casa, e duas horas estudando as lições, ou seja, um total de quatro horas. E aí ela brinca de 16 horas e 30 minutos até as 18 horas e 30 minutos, ou seja, um total de duas horas de brincadeira. E como ela disse, ela gosta bastante de brincar de amarelinha. Né? E a Maria ela janta sempre por volta de 7 horas, ou seja, meia hora depois de tomar banho, isso é 30 minutos. E, logo depois disso, a Maria assiste TV até a hora de dormir, ou seja, 1 hora e 30 minutos. E, claro, como a Maria acorda às 6 horas da manhã, ela vai dormir um total de 9 horas. Então, viu como a organização de horários pode te ajudar a acordar, a estudar, a brincar, entre outras coisas. O que eu quero dizer é que organizar o seu tempo melhor pode te ajudar a aproveitar as coisas de melhor forma. Porque, veja, a Maria conseguiu brincar duas horas na rua com seus coleguinhas porque tem uma rotina organizada. Mas e você? Consegue montar a sua rotina? Tente aí! Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!